Olá pessoal do canal, é, estamos aqui mais uma vez agora para tirar uma dúvida do nosso seguidor Fernando Fernando Ramos. Ele questionou sobre como eu faço a fixação desse pé aqui em X no tampo da mesa, Essa é a mesa rústica que a gente está fazendo. É, então eu vou gravar um pouquinho aqui, não vou gravar muita coisa para ser um vídeo curto. É, eu faço a fixação dessa desse pé da seguinte forma, faço um rebaixo, né, aqui como vocês podem ver, as guias já estão no lugar para fazer o rebaixo, já até iniciei o corte aqui, faço um rebaixo aqui, como, como foi feito aqui para instalar a cantoneira que, que eu faço chapeamento minha, das minhas mesas, aqui eu faço um rebaixo, tá vendo? vocês estão, podem ver já está riscado, eu faço um rebaixo aqui, tudo medido, já de acordo com o pé da mesa, instalo... Uma travessa dessa aqui, não tá pronta ainda, mas pro finalzinho vou estar tá mostrando ela pronta. Tá vendo? Ainda tá bruta, mas ela já serviu para tirar as medidas aqui, né? É, aí no finalzinho eu vou mostrar isso tudo montado. Vou mostrar fazendo um pouquinho do rebaixo aqui, que estão as guizas que eu uso. Vou mostrar um pouquinho do rebaixo aqui, depois já, a gente já mostra ele pronto, com as travessas prontas, e a gente vai mostrar a fixação, como que é feito. Tá ok, pessoal? aí pessoal, ó, rebaixo feito essa peça daqui a pouco eu vou estar tá mostrando, essa peça vai descer aqui dentro vai ser parafusado aqui e vai receber esse prx em X por dentro aqui e também vai ser parafusada aqui, vou estar tá mostrando esse processo daqui a pouquinho aqui, tá ok? pessoal comprometi tá aqui ó já a travessa pronta, certo? furado Faço um rebaixo aqui faço um rebaixo aqui usando, utilizando uma broca de 15 mm para utilizar esse parafuso aqui, parafuso Philips de 9 cm de comprimento, é, para que esse parafuso ele enrosque no tampo da mesa, eu preciso fazer esse rebaixo aqui, depois terminar a furação, Ó, ele vai enroscar mais ou menos isso aqui no tampo da mesa. Entendeu pessoal? Então eu vou naquele rebaixo que eu havia feito com a tupi aqui ó Certo? A travessa já está devidamente pronta e cortada e dado o acabamento Para a gente não alongar demais o vídeo A de lá já está pronta, lá do final Aí eu deixei essa aqui por último para estar tá mostrando para vocês Então, ela já está até furada aqui também que eu vou explicar daqui a pouco Então o que, que acontece? É, aqui foi botada a peça, foi feita as marcações, foi furado aqui, né? Dentro do, dentro do, do rebaixo foi furado, tá? É, aí a gente vai instalar a travessa agora. Essa que é a travessa de é fixação dos pés. simples não tem mistério nenhum agora eu vou estar tá mostrando aqui como que eu fixo o pé nessa travessa por que que eu faço dessa forma eu faço porque quando chega na casa do cliente caso a gente muitas das vezes acontece a gente tem que tirar o pé da mesa e depois levar colocar no lugar e depois que levar o tampo e colocar porque a mesa não entra montada na, na, na área do cliente lá, então por isso que eu faço dessa forma, muito simples de desmontar depois é, tira quatro parafusos, é, é super tranquilo então vou mostrar de cá para vocês como que é feito a, a fixação final agora aqui eu também já, já adiantei o trabalho a gente faz um pequeno rebaixo com uma broca de 20, eu, eu faço dessa forma eu faço esse rebaixo aqui no, no pé da mesa, do lado de dentro, né? Como vocês podem ver, depois eu vou mostrar um geral da mesa aí. Eu faço um rebaixo aqui. Depois eu pego uma broca, três que fura para parafuso de um quarto. Equivalente para colocar parafuso de um quarto. Parafuso de cabeça francês. Furo no lugar, viu pessoal? Porque se você furar antes, pode dar diferença dos furos. Então aqui já está furado. Eu venho aqui agora. Simplesmente... Atravessa o parafuso. Porca e arruela. Vai ficar embutido aqui. Ó. Porca e arruela. Fica embutido dentro do pé. Para não ficar nada. não ficar parafuso para fora. Ponta de parafuso aparecendo. Essas coisas. É... Já, já colocado aqui. Vou dar um aperto nele. É assim que é feita a fixação da nossa mesa é, Vou dar uma, uma mostrada geral Como que fica ela por baixo aqui Ó, Do lado de lá também Já feito os rebaixos Vou fazer a colocação dos parafusos Travessão Aí o pé Olha só Fixado dessa forma, muito simples tá vendo pessoal? É, um rústico Mas um rústico com com acabamento caprichado, né? Que é, que é o que a gente usa aqui. É, o diferencial das nossas mesas é isso. Olha só para vocês verem como é que fica aqui na parte externa. Isso aí vai ficar virado para baixo. Esses furos aqui, o cliente nem, nem, nem fica vendo eles. Ok, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar no comentário que a gente esclarece aí. Obrigado.